Olá pessoal, matéria importante, olha só, a CNN Portugal em Apuros mostrou imagens de um jogo de guerra como se fossem da Ucrânia, dá uma olhada nisso, a CNN Portugal transmitiu as imagens de um videogame enquanto noticiava mais uma investida russa na Ucrânia, o canal de televisão partilhou as imagens da cúpula de ferro do videogame como se tratassem de imagens do começo da guerra na Ucrânia. O momento foi gravado por alguns portugueses que partilharam o vídeo nas redes sociais onde tem causado alguma polêmica com vários portugueses a questionarem o motivo das imagens terem sido passadas nesse contexto. Por um lado, alguns portugueses acreditam que a CNN Portugal terá passado as imagens numa tentativa de manipular os telespectadores a acreditarem que a guerra estaria a ter maiores proporções do que a realidade. Por outro lado, a maioria dos portugueses atribuiu o erro do canal televisivo apenas à incompetência. Aí nós temos aqui é, o vídeo, né, da matéria onde eles estavam transmitindo como se fosse algo real. Pois é, isso é o nível. É o nível que as coisas estão. E quem é a vítima disso tudo? A vítima somos nós mesmos. Toda a População Negócio é sério, olha só Jovem Pan exibe imagens de videogame Como se fossem de invasão à Ucrânia, aí a gente tem isso aqui Olha só Os trechos do jogo foram mostrados Enquanto o comentarista e ex-ministro Do meio ambiente, Ricardo Salles Falava sobre os impactos do conflito Entre Rússia e Ucrânia na economia mundial Apesar de realistas As imagens fazem parte do jogo De videogame Arma 3 Da Moemia Interactive Studio ele se passa, na década de 2030, com a fictícia Operação Magnitude, em que militares da OTAN na Europa entram em confronto com, abre aspas, inimigos do leste, fecha aspas, liderados pelo Irã e apoiados por países do Oriente Médio e da Ásia. As imagens da GAF cometida pela emissora viraram piada na internet, principalmente por parte de gamers, que logo identificaram o erro. Depois do ocorrido, a Jovem Pan News retirou a publicação do Twitter com as cenas do jogo. É isso aí ó. Vou estar tá deixando o link para vocês analisarem no final, tá? Não é a primeira vez que isso acontece. Olha só, matéria de 2015, portal imprensa, olha só. Jornalista egípcio exibe imagens de jogo como se fossem ataques na Síria. Ou seja, não é a primeira vez que isso acontece. Olha só, matéria de 2015. O jornalista egípcio fez confusão durante seu programa no canal de TV e virou piada nas redes sociais. O apresentador mostrou imagens do que seria bombardeios do exército russo contra as forças do grupo Estado Islâmico na Síria. O registro era, na verdade, um jogo de videogame. Então é isso aí, ó. a gente tem isso aí. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Esses equívocos acabam acontecendo. Tá então aí, ó. o vídeo está aqui, tá? vou tá deixando sempre no final para vocês o link para vocês estarem analisando.